Como candidato tenho algumas ideias que podem se transformar em projetos e queria passar para vocês, cooperativa musical, agrupar pessoas aprendendo junto, discutindo, se superando, juntar professores, pessoas que estão, que tem conhecimento e a vida vai passando e não tenho oportunidade de passar esse conhecimento. Queremos trabalhar o teatro, a parte da pessoa humana que quer fazer a vida acontecer de forma bonita. Queremos agilizar a padaria popular. Queremos trabalhar a parte do artesanato. Queremos juntar pessoas para ser feliz. Queremos fazer muito mais do que os vereadores têm feito. Queremos ser mais que vereador. Somos voluntários. Pensamos que um voluntário pode fazer muito mais do que um vereador comum. É uma ideia nova. Deve ser pensada e dia 2 de outubro vamos votar marquito marquito tem ideias pode se transformar em projetos podem ser bons projetos para cidade portanto vamos ocupar os nossos dias e o nosso tempo de forma produtiva vamos pensar essa cidade muito mais do que já pensaram portanto Amigos, botem marquito.